Ouviu É Vamos aguardar aqui Conferir aqui o som, né o som tá saindo certinho Mas eu acho que tá tudo ok Só que Aguardar aqui, ó Mas eu acho que tá O som tá certo a apresentação das variônicas pedi os amigos aí que chegaram no canal aí, dá o um like para ajudar nós vou dar só uma entrada aqui para nós ver como é que tá aqui a Vamos fazer aqui a apresentação da Duarionica, que é a modelo número 2. É que nós trabalhamos com ela no Mercado Livre e trabalha aqui também pelo canal. Aí o pessoal tá vendo a Aqui está mais, mais perto da câmera. Essa você pode trabalhar com testemunho e você pode trabalhar com comando de voz também com ela. Aqui embaixo tem a parte da rosca você abre você pode trabalhar com testemunha, dá para ver lá dentro dela e aqui é a parte do tampão o tampão é rosca fina para que você possa ele ter um centímetro de rosca mesmo que você perder um tanto desse aqui dele ó, mesmo que você perder meio centímetro ele ainda não você não perde o testemunho e depois aqui também ó depois que você fecha ele aqui ó você passa o dedo assim ele não abre ó então, você tem que dar uma forçadinha nele ó então, você passa o dedo ele não fica abrindo você força o dedo ele abre e isso é muito importante porque senão você coloca isso muito você trabalhar com ela mas ó, o tamanho da rosca e por ser redondo também é, ele é muito fácil de e a outra, é muito fácil trabalhar com elas. Você deixou a mão 20 centímetros uma da outra, deixou elas assim, niveladinhas, igual que eu conheço aqui agora, também nivelada. A hora que você chega no objeto, ela, ela cruza, ela vem cruzar até o meio. Se ela cruzar do meio para trás, é porque está desgovernada. É porque você está com ela muito alta aqui, ó. Aí quando ela cruza, ela cruza de uma vez para trás. Então você mantém ela niveladinha, ela veio e cruzou até o meio e ela tá certinha Ela tá mantendo o certo, você está mantendo a posição dela certa Agora você deixar a ponta baixa, ela vem e cruza até na ponta e não cruza mais Por quê? Porque ela tá muito baixa Ela tá com a ponta caída, então você mantém ela niveladinha, ela vem até o meio e para É muito importante isso aí o pessoal já ir pegando um jeito com elas também aí o pessoal que tiver interesse nela né, a descrição fica embaixo do vídeo e nós também tem o pêndulo né é um pêndulo muito bom e, e o pessoal aí entra em contato entra em contato que o pessoal pode comprar pelo mercado livre pode comprar direto aqui pelo canal e pode também comprar pela shopping E também tem anunciado no Facebook, também. a pessoa tem escolha, por exemplo, pode comprar direto, pode comprar pelo mercado, pode comprar pela Shopee. Então tem escolha de como comprar. E esse é o pêndulo. Ele tem 60 centímetros de corrente. Já para vocês, mais perto, para ver a corrente, é movido daquelas correntes de ouro. É todo latão, todo amarelinho. O pêndulo também, todo amarelinho. Então, a... Você pode trabalhar com ele em cima da mesa. Você pode trabalhar com ele em cima da mesa. E você pode também trabalhar com ele no campo. Você pega aí pela, pela argola dele aqui e pode andar com ele em pé, ó, por aqui. E você pode comandar ele também porque você quer caçar. E também você pode caçar com testemunho também, porque ele também abre a parte de cima. Ó, dá para ver perto da câmera lá, dá para ver lá no fundo dele. E você coloca o testemunho, fecha ele, dá uma pressãozinha nele aqui, para ele não ficar abrindo à toa e tá pronto para você caçar com ele, o testemunho ele não é um tamanho muito pequeno, você vê que ele na palma da mão aqui, ainda sobrou ponta aqui ó então entre ele e a corrente é mais ou menos 70 centímetros pessoal que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo, é só entrar em contato Uma... Muito importante eu, a semana que vem Eu tô querendo fazer a live Às 20 horas Vou ver se eu consigo mudar esse horário para 20 horas Ou para as 20 horas Ou para as 19 horas Um horário que seja entre as 6 e as 8 Né Vamos ver como é que vai ficar. Então, nós estamos aí. Agora vamos aguardar aí os amigos fazer alguma pergunta. Assim que sair alguma pergunta, nós vamos trabalhando aí a hora. Porque eu nem sempre fala aí, pessoal, nós não trabalha com nada assim, por exemplo, escrito, nada para É conforme as perguntas, nós vamos trabalhando as perguntas e as que nós sabem nós respondem. As que nós sabemos não sabemos, falamos, que nós falamos não, não, não, não, não, não sabemos, tem como responder a gente tem que aprender também e as que a gente sabe a gente responde porque hoje é a gente aprendendo eu tenho muito que aprender as pessoas têm muito que aprender então é sempre não aprender alguma coisa com os outros principalmente na área da radiologia tem muita coisa que aprender E lembrar, pessoal, que esse pêndulo aqui é de muita utilidade. Esse aqui, para você trabalhar em cima da mesa, com foto, com outras coisas, ele é muito ágil, muito bom. E se você estiver no campo também, se você quer confirmar também alguma coisa que você achou também, você confirma com ele. Então, ele é muito útil. Ele. É uma... Nós temos vendido bem dele, tem, tem saído bastante, tem viajado bastante dele. E outra, esse aqui é uma peça Depois que você adquire uma peça dessa aqui Isso aqui é para muitos e muitos anos Isso aqui vai ficar de pai para neto De filho para pai, pai para neto E vai daí para frente então, Uma peça dessa, se ela ficar bem guardada É uma peça para ficar aí guardada mais de mil anos E o é latão Não vai enferrujar e não vai gastar É que nem ouro Se ficar no meio da terra Ele vai ficar intacto do mesmo jeito Então, ele é muita utilidade, tanto ele como as variônicas. As variônicas também, ela é com um milhão de coisas para você fazer com elas. Agora, é claro que as pessoas precisam treinar, precisam treinar, precisam aprender bem com elas, pegar o jeito com elas, fazer vários treinamentos, ter uma energia boa, uma energia alta para mandar tanto tempo com como as variônicas agora. Fora disso, você tem que trabalhar com testemunho. Aí você vai colocar ouro e o rubinho vai caçar ouro e vai caçar ouro. Mas a maioria do pessoal tem treinado mais a radiestesia, que é o comando. Você vai comandar o que você quer caçar. Nós estamos aí no aguardo do pessoal aí que está entrando aí, fazer alguma pergunta. O pessoal dá um like para ajudar nós. Eu passou umas 6, 7 pessoas já pela live. Vamos, vamos aguardar aí. Aí, se caso o pessoal não tiver nenhuma pergunta para fazer, na hora que, uns, que fazer uns 15 minutos aí, da live aí vai vencer, Porque a live é mais para os amigos que entram na live fazer as perguntas. Então, vamos dizer que o pessoal entra na live, mas não tem nenhuma pergunta. Quer dizer que, então, fica difícil. Aí, porque nós não trabalhamos com nada escrito, não tem nada para ser escrito. Faço a entrada das variões, que é a entrada do pênis, explico um pouco sobre ele. E depois nós vamos trabalhando com as perguntas. Aí, se não tiver pergunta, aí nós encerra a live. Agora, esse horário que eu faço a live, é um horário meio, meio difícil. Porque esse horário das 17 horas até as 18 horas, por aí, é um horário que a maior parte do pessoal aí está trabalhando. E o meu problema aqui é a internet. Né? Para a live de quarta-feira, eu não consegui transmitir ela, porque a internet começou a falhar. Ela estava falhando, falhando, e eu acabei tendo que encerrar a live, porque estava falhando demais. E isso no horário da, das 5h30, quase 6 horas 17 e meia as 18 Agora hoje não Hoje ela tá boa, não, tá falhando a Transmissão tá boa, tá ótima Então se a gente tiver um pessoal aí Que fizer algumas perguntas, né Pode trabalhar lá e que é aí quase próximo Aí das 18 horas também lembrando aí pessoal que esse par de bariônica aqui ele vai viajar na segunda-feira é, na segunda-feira ele viaja, ele vai para o estado aí do Mato Grosso e nós temos na terça-feira outro também que vai viajar também já vai para Rondônia nós viajamos essa semana também, viajamos um aí para Santa Catarina Teve para Goiás, teve três que essa semana e, e a semana que vem já tem dois previstos e mais alguma coisa já está meio em vista aí também para viajar. O que eu tenho falado aí para pessoal é o seguinte. Ó, o treinamento, às vezes a pessoa acha que é difícil treinar a radicestesia casvariônica. Não é. O treinamento da radicestesia casvariônica, a pessoa acaba treinando, às vezes, quase por uma brincadeira. A pessoa fica curioso para saber o que pode fazer com ela. Então, não tem nada difícil. A energia, nós todos, seres humanos, tem ela. todos A menos as pessoas que tão, que tem problema aí... Tem epilepsia, é, toma carmante muito forte, o azeite bebe demais da conta, muita bebida alcoólica. Então, a às vezes tem um certo tipo de problema no começo, mas no começo, depois também ele vai adquirindo energia para trabalhar com elas Agora, a pessoa não entende esse problema, é só ele treinar. O primeiro vídeo que vai é o vídeo das 10 cartas, que a gente passa a instrução certinha, como fazer ah, os primeiros testes, depois o segundo vídeo é o vídeo das 4 cartas, que a gente também passa a instrução também. E no meio que a gente está passando a instrução das 10 cartas, a pessoa também já vai começar a treinar com outras coisinhas também, já pelo meio, e das 4 cartas também. A hora que ele acaba de treinar com as quatro, com as quatro cartas, ele tá, passou no teste delas, ele está pronto para caçar. Ele está pronto para caçar o que ele quiser caçar. Agora, se ele não passar no teste das quatro cartas, ele não está pronto para caçar. O comando não, ele está pronto para caçar, talvez não muito mais com o comando não. As dez cartas, o teste das dez cartas é para ele aprender a comandar Ele aprender a posição Ele aprender a posição que deixa a mão Que a mão tem que manter esses 20 centímetros que tá aqui, que eu estou com elas é, Ele tem que manter as varetas retas no lip. E ele tem que aprender que ele não pode mudar o comando Ele tem que ter o um comando firme ele comandou na primeira, ele tem que repetir por dez vezes o mesmo comando. Se ele esquecer uma letra, ele volta para trás para comandar tudo de novo. Aí, quando o cara vai errando quatro, cinco vezes, aí vai dando uma suadeira, aí o cara para, vai lá, toma uma água, refresca, karma, volta com karma. Outra, fez teste uma, duas vezes no dia, não passou, não tem problema nenhum, no outro dia ele continua de novo ou daí uma semana, ou daí dois dias, três dias, fica aí à vontade dele. Passou nessas dez cartas, ele vai para as quatro. Outra coisa, as dez cartas, tem gente que não gosta de fazer o teste com as dez cartas, mas tem as dez caixas de fósforo, que é com os palitos, que é a mesma coisa das cartas. Então faz com a caixa de fósforo, com os palitos. Pega 10 caixas de fósforo, coloca um palito numa, até chegar a colocar 10 na última. Ele repetiu o comando lá por 100 vezes, em cada um, ele passou nas, nos 100 vezes que ele repetiu o comando. Ele tá pronto para ir para as 4 caixas de fósforo. Aí, na hora que ele vai para as quatro caixas de fósforo, ele tem que ter uma pessoa para colocar suas caixas de fósforo para ele. Então a. Ele passou nas quatro, ele está pronto para caçar o que ele quiser caçar. Agora, se ele não passar nas quatro, e esse é o teste que já.. Que, o primeiro ele já ele confirmou nas dez cartas que ele está pronto e ele sabe usar as vagas, sabe segurar elas e sabe comandar. Agora, não é o cara passar nas dez cartas e achar que ele está pronto, ele não está pronto. Ele só vai ficar pronto depois que ele passar nas quatro cartas. Se ele não passar nas quatro cartas, ele não está pronto para comandar as Então. Agora, quando eu digo que ele não está pronto, veja bem. Às vezes você faz um comando lá para alguma coisa, dá certo. Às vezes você já faz para outra coisa, dá errado. Por quê? Porque você não está pronto para. não está firme com o comando então é É muito interessante Agora depois que você fez Esses, esses dois testes Passou nos dois testes, você está pronto Você pode caçar minério Você pode caçar gente, caçar coisa roubada Você pode caçar aí qualquer coisa que você quiser Caçar com ele Então a E é mais interessante, é isso. Hoje, o nosso recado hoje é mais sobre esses testes das cartas. Nós já estamos aí caminhando aí já com os 20 minutos, não tivemos nenhuma pergunta. E mais dois, três minutos nós estamos encerrando. E lembrando aí o pessoal que adquiriu, as variões, os que vão adquirir, os que estão adquirindo. Faça é, pergunta, entra no zap, faz pergunta. Outra, se não passar nas quatro cartas, não está pronto para comando. Não adianta ir lá para o campo, pesquisar ouro, pesquisar diamante, porque ele vai falhar lá. Porque ele não conseguiu passar nos testes. Então, é muita gente tem feito isso, não passa nas quatro cartas e já vai para o campo fazer pesquisa, não passa. Ele falha, porque o comando dele está fraco. Então, é as coisas mais ou menos assim. E isso tem vindo muita pergunta nos oh, falamos, eu peguei lá, deu isso, deu aquilo, mas depois não deu isso, não deu aquilo. É porque a pessoa não está pronta. Ele não está pronto para lá. Agora... Se o ouro fosse fácil, ele era que nem pedra, essas outras pedras aí de quartos aí, pedra de ferro, estava tudo por cima do chão e ninguém catava. O ouro não é fácil. Quem, quem deseja pesquisar o ouro, caso precisa treinar o comando, precisa passar nas quatro cartas, onde ele fica pronto e tem um comando firme. Agora, existem outras coisas mais fáceis. Por exemplo, você quer saber a distância Que estão fulano, estão sicrano? Você passou nas 10 cartas Isso você já consegue fazer Mesmo você não passando nas 4 cartas Agora, se você for partir para o minério É bom que você passe Nas 4 cartas e outra E ver o vídeo de entrada Na área de minério ver o vídeo com onde é a área de água Aprenda a separar a área de minério da área de água Porque é ali Que você vai precisar é lá que você vai, vai, vai discernir Quais minérios que estão tá dentro daquela área Porque onde tem um veio de água Minério nenhum passa a energia da água A energia da água Não deixa nenhuma energia de minério sair para cima Isso não quer dizer Que os minérios não estão tá lá no meio da água ele tá, Mas só que uai, Aquela energia dos minérios não sai para cima Mas nem o um satélite brasileiro Não consegue pegar a energia do ouro Onde ele está um Onde o veio de água sai então, a... a pessoa precisa aprender aonde está o veio de água e aonde está a área de minério. Então, a pessoa que trema com as bariônicas, com minério, e trema bem tremado, ele está ele pronto para caçar qualquer coisa na área de minério, É ela de ouro. Ele está pronto para caçar prata, chumbo, urânio. E o hotel tá pronto para marcar um poço artesiano, porque ele sabe aonde, ele, ele comanda as vagas, ele sabe aonde está a área de água, onde está a cabeça do veio. E outra coisa, eu, não, eu vejo muitas coisas erradas aí pro o pessoal que marca a água aí. Ah, a água cruza para cá, a água cruza para lá, tudo conversa, a água não cruza para lá nenhum. O veio ele passa ele vem em cima, depois ele desce, ele vai descendo, ele vem em cima de novo um pouco, depois ele some de baixo por baixo da área de minério. Agora, para você pegar um veículo que passa por baixo do outro, não tem como, porque você só vai pegar a cabeça daquele que tá em cima, que tá por baixo dele, você não vai pegar. Porque ele já sobe riba do outro. Então, esse negócio aí de veículo aqui, veículo ali, não, porque passa aqui, passa ali, risca para lá, risca para cá. Isso aí é tudo conversa de quem não entende nada de marcação de óleo. E a pessoa que aprende a manobrar, a manobrar as varínicas, que são as varas iluminadas, então ele vai aprender tudo isso. Ele vai aprender que muita coisa que o pessoal faz por aí é tudo borota, tudo, tudo conversa. E outro, o cara cata um gás de velha beira, um gás de sei do que, lá e acha água. Ele acha água porque é água de chuva, água embossada ali que está a terra úmida embaixo. Ele fura um poço ali, dá um choro lá embaixo e pronto. Outras vezes ele cai dentro da área de minério, achando que caiu dentro do que, pegou o veio, não pegou o veio coisa nenhuma. não é, é um monte de coisa errada que você vê aí os pessoal fazendo vídeo, falando e coisa e tal. Eu vejo o vídeo, não faço nem comentário, porque se eu fizer comentário, o cara fica chateado comigo lá do vídeo. Então não faço nem comentário. Deixa que ele siga do jeito que ele puder seguir. Esses dias mesmo, uma pessoa me ligou aí, entrou no zap, falou que marca com, com o gai a Eu sempre tento ajudar, né? Eu faço o que eu posso. Aquilo que eu posso explicar, que tá na minha altura, eu faço aquilo que eu posso. Agora, eu só dou uma dica aí pro pessoal que marca aí, de qualquer maneira. Eles vai dentro de uma lagoa, onde dá para andar dentro dela, e tenta marcar o poço, perfurar dentro da lagoa. Se ele marcar, ele é bom. Agora, se ele não marcar, ele não vale nada. E pode falar para quem ele quiser que foi eu que falei. Então o cara não vale nada. Porque se o cara não sabe marcar, por exemplo, um poço artesiano para furar dentro de um pântano. Como é que ele vai lá para o lá Mato Grosso, lá para Tocantins, aqueles lugares molhados, úmido cheio de brejo? Como é que ele vai marcar um poço artesiano lá? Como é que ele vai lá para o país, lá, é, lá não, Rio Grande do Sul mesmo? Como é que ele vai marcar lá em cima da neve, não? O poço Ou lá para outros países, lá cheio de neve, cheio de pântano. Então ele não sabe marcar nada, nada, nada. Então isso aí, esse pessoal pode parar com essas besteiras aí que eles estão fazendo aí, que isso aí. Eles não aprenderam nada. E quem ensinou isso há 400 anos atrás aqui no Brasil, ensinou tudo errado. começar a não ensinar nem isso usar a furtia direito. Nem como usar. Então, é o outro pêndulo também foi ensinado bem errado já aí, há mais de 200 anos atrás. Muita coisa do pêndulo foi ensinada errado. Outra, muita gente aí faz aí um discurso de pêndulo aí em vídeo, aí falando que pêndulo, pêndulo gira em cima do grau, pêndulo faz isso, pêndulo faz aquilo. Ô, pêndulo, se você não souber usar um pêndulo, você... Você deixa ele meio bobo. Ele acaba fazendo o que você quer. Você deixa ele induzido. Então você tem que estar com a mente preparada primeiro para você usar um pêndulo. E é por isso que você tem que passar nas 10 cartas, com as variônicas. Por quê? Porque a partir das 10 cartas é que você vai usar, começar a controlar a tua mente. A tua mente ali vai ter que ficar controlada. Porque se você induzir as varônicas, você não acerta. E se você não acertar as cartas, o que você vai acertar depois? Nada. Você vai chegar numa área de minério, onde tem mais de 50 tipos de minério dentro daquela área. Como é que você vai separar uma coisa da outra? Como é que você vai saber o ouro, que ouro, que tipo de ouro, que quantidade de ouro, que fundura está esse ouro? O que mais que está junto com esse ouro? Então é fica é difícil. E ô, eu até sou a única pessoa que tem no YouTube aqui que fala a verdade. Sou o único. Ninguém mais fala a verdade porque tem interesse em inscrito, tem interesse em arrecadação do YouTube. Eu, eu não tenho interesse nem em inscrito, nem em arrecadação do YouTube. O meu interesse é fabricar as iônica, é, vender para o pessoal, ensinar o pessoal a usar. É só. Não tem mais interesse. Para mim, tanto faz eu ter mil inscritos como ter dez mil. É a mesma coisa. Eu vou tratar o pessoal do mesmo jeito estão todos bem-vindos, todos os inscritos é bem vindo tento responder todas as perguntas do canal mas meu canal é um canal que cresce muito justamente já por isso, porque o pessoal ah, mas isso aí não interessa, não interessa então não fica no meu canal, vá para outro canal, para outro lugar agora o pessoal que tem interesse, o pessoal vai lá ver o vídeo, acha alguma coisa que às vezes é interessante para ele então é assim que as coisas funcionam Ô Silva, bem-vindo ao canal Boa tarde Se tiver alguma pergunta aí, manda para nós Agora E também dizer também para o pessoal Que nós também não vai longe também o canal Não vamos muito longe uma também porque a idade da gente também vai chegando né então é a gente tenta passar para o pessoal no canal tenta explicar umas coisas outras eu tenho aí já beirando mais de mil vídeo aí eu acho eu nem contei mas já tá com mais de mil tem um outro canalzinho que tem pouca coisa nele mas já tem uns 100 vídeos no outro canal também canal Maurício Vargas Iônica né? então tem o outro canal da tabela nos viu que é esse que eu tô calói então é bastante coisa tem bastante coisa para o pessoal aprender bastante coisa e agora é umas coisas que a pessoa vê e pensa que hoje é inútil. Ah, mas pra que, que eu vou aprender a usar um par de variões? Para que que eu vou aprender como é que usa ela? Para que que eu vou aprender alguma coisa que você vai servir? Agora a pessoa fala, é, ah, isso é coisa inútil. Mas às vezes ele tá doente e nem sabe por que está tá doente. Às vezes um filho dele tá doente e ele nem sabe por que, que o filho dele tá doente. Vai lá no médico, o médico diz, não, toma um remedinho para tirar dor. Corta de novo, tá? Toma um remedinho para tirar tirador. E assim, quando vê que não, é... já está batendo umas botas. Por quê? Porque está dormindo em cima de um veio de água. Mas eles não têm conhecimento. E o conhecimento é tão pouco que a ignorância é muita. Então, as coisas aí ficam difíceis. E hoje a humanidade hoje está dessa forma Em vez da humanidade ter sabedoria Então a coisa virou o contrário Porque antigamente A maior parte do pessoal Eles corria atrás de sabedoria Eles corria atrás de aprender as coisas Hoje não Hoje eles correm atrás de aprender nada Eles querem saber de arrumar um emprego Ir lá e receber o salário Gastar o salário, voltar lá e receber de novo E é isso que eles querem não tem sabedoria nenhuma, uma 10% por da população tem um pouco de sabedoria, agora os outros noventa Então a mão carro, ah, mas fulano é rico, aí. ele é rico mesmo, ele é está preparado para ser rico, o pobre está preparado só para receber o salário e gastar, mais nada. E existe um velho ditado que é o seguinte. Se você não estiver preparado para ser rico, você pode ganhar na loteria esportiva sozinho. Dentro de dois, três anos você está pobre, do mesmo jeito que você começou. Se você não estiver meio preparado, não tiver um pouco de noção, você vai voltar para a estaca zero do mesmo jeito. E às vezes volta pior, né? porque aí, você, quando você ganhou, você era animado. E, quando você perdeu tudo, você desanimou de tudo. E tem gente que, às vezes, chega a suicidar Então, a pessoa precisa preparar em Deus do começo. Em Deus do começo, você precisa aprender a cuidar de um real. Você aprende a cuidar de um milhão. A mesma coisa que você cuida de um milhão, você cuida de um real. Se você não souber como você vai gastar um real, você não vai saber como você vai gastar um milhão. Então, isso aí é uma coisa simples. É uma coisa, um ditado muito antigo, muito fácil das pessoas saberem. Agora, se a pessoa pensar, não, eu ganho 100 conto hoje, 100 real hoje, vamos dizer assim. Porque eu, eu falo 100 conto, mas eu falo meio errado, esse é 100 real. Você ganha 100 real no dia. Chega de tarde e fala, não, ah, eu vou gastar esse 100 real aí e amanhã eu ganho outro. Aí chega de tarde e você vai gastar o 100 real, você acaba gastando mais um pouquinho fiado, um pouquinho atraso, um pouquinho crédito. Não, vou gastar 120, amanhã eu ganhei 100 e ainda sobra 80. Aí chega no outro dia, alguma coisa dá errado. Ele não ganha sem conta, Quer dizer, que ele gastou sem 100 que ele ganhou, já gastou mais 20, está devendo 20. Vai chegar uma hora que ele não vai pagar as contas dele. Ele não vai pagar. Porque ele não sabe lidar com o dinheiro que ele ganha. Aí a família começa a passar farta, e o cara entra no desespero, o outro perde a cabeça e vai roubar ou vai traficar, é assim que a coisa que funciona. Por quê? Porque a pessoa não aprende a lidar com o dinheiro. Eu, até não é porque uma pessoa é rica que ele não sabe lidar com o dinheiro, ele sabe lidar com o dinheiro. Porque se ele não souber lidar com o dinheiro que ele tem, ele vai ficar pobre. Ele vai perder tudo e voltar para a miséria. Jesus fala que o dinheiro é abençoado o dinheiro não é abençoado o dinheiro é abençoado são as pessoas que não sabem lidar com ele porque o dinheiro só se você usa para as coisas boas usa para aquilo que você precisa usa para o seu benefício o benefício da humanidade é um dinheiro abençoado agora quando você usa ele para fazer coisas erradas aí ele é um dinheiro amaldiçoado. Mas é por quê? Porque você usou para coisa errada. Mas aquela outra pessoa que recebe lá, depois da décima pessoa para frente, ele, ele se torna abençoado de volta. Não é porque você usou ele para coisa errada que o dinheiro vai falar pela frente amaldiçoado que não. Quem vai ficar devendo o erro é você. Você que usou o dinheiro para coisa errada. Então não é quem pegou lá para frente que vai. Agora, aquele que pegou para fazer coisa errada tua também, Deus também é. É mais suave. Mas aí depois o dinheiro vai andando, porque o dinheiro não para. Então a um recado que eu queria hoje está dado. Porque nós sempre fala, não trabalhamos com nada é escrito e.. E fica.. Nós aguardamos as perguntas. Então, quando não tem as perguntas, às vezes a gente faz aí, algum, desculpa, fala algumas coisinhas aí. Às vezes fala algumas verdades. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade, né? Então, uma outra verdade que nós falamos aí também, É a pessoa tem a energia dela. Todos nós temos a nossa energia. Nós usamos ela 24 horas. Seja o lado bom, ou seja o lado ruim. Agora, se você usa ela 24 horas, tenta usar ela umas 14 horas para o lado bom, pelo menos. Agora, tudo que você pensar de ruim, para uma pessoa que ela não merece, essa energia ruim volta para você. E outra coisa, se você desejar alguma coisa de ruim também, para uma pessoa ou outra pessoa ruim, que tem energia mais ruim, mais alta do que a tua, também volta para você também. Então, o que você tem que desejar para o teu inimigo é o mesmo que você deseja para o teu amigo. Você tem que desejar que o Criador melhore eles para que eles possam ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque você fica livre de alguma coisa cortar contra você. E tudo que ele desejar também de ruim para você, não vem para você também. Por quê? porque você não deseja mal para ele? Por que, que alguma coisa ruim dele vai vir para você? Sendo que você deseja bem para ele. Então, isso é uma, é, uma, é uma coisinha muito pouca. É coisa mínima que as pessoas precisam aprender. outra coisa que eu tenho sempre falado na minha vibe, tem muita gente que pergunta, oh, Maurício, que religião que o senhor é? Eu, eu não tenho religião. Eu não tenho religião. E outra, não sou contra nenhuma delas, mas nenhuma. Eu acho que é muito melhor a pessoa estar lá dentro de uma igreja, não importa a dominação dessa igreja, não importa que é essa, ou aquela, ou aquela outra, que ele esteja lá pedindo ao Criador, para o Criador melhorar as coisas para ele livrar ele de alguma coisa. É muito melhor que ele esteja lá dentro da igreja lá, nem que seja para ele estar olhando alguém lá dentro, vai, falando, oh, fulano comprou um cabelo. você nem que seja para isso. Mas é muito melhor do que ele estar num bar, num boteco aí, em alguma folia aí, fazendo farro, usando droga, fazendo coisa errada, roubando. É muito melhor do que isso. Porque pelo menos ele está dentro da igreja e não está do lado errado. Então, uma... E outra, a pessoa levantar cedo. Levantou cedo, chegou no banheiro, vai lavar a cara. Pede para o Criador abençoar o dia dele, o dia da família dele, que seja um dia abençoado. Por quê? Porque assim o Criador vai Vai trabalhar na energia dele, para que seja um dia abençoado para ele. Que as coisas boas vêm para ele, porque as coisas tomam forma para ele. Agora, tem gente que já levanta de ressaca, cara, já bebeu tudo que tinha que beber no um dia atrás, já levanta lá puh, com a boca amargando. E hoje vai ser um dia ruim, um dia péssimo. Ah, sim, a energia dele vai dar forma. Para ser um dia péssimo que ele bate o carro, que o patrão manda embora, que ele chega atrasado no serviço, o patrão já manda. Parece pingaiada, só chega atrasado no serviço ou manda isso embora, que isso não presta. Agora, a pessoa precisa mudar essas coisas. E também não estou dizendo que ninguém não deva beber nada, cada um faz o que quer da vida. Mas pelo menos abençoa o dia. Levanta cedo e abençoa ele. Para você, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus amigos, para os teus inimigos, que seja um dia abençoado. Por quê? Porque as coisas que tiver de ruim lá fora não vai vir contra você. Isso não importa se você está de ressaca ou não está de ressaca. Abençoa o teu dia. Eu estou chegando ao término termo dessa live Porque nós já chegamos Mais de 40 minutos dela, E Nós estamos aí com Pouca audiência na live, mas os que Pelo menos os que estão na live Eu agradeço de coração Que o Criador abençoa É Vildenberg Esse nome é em inglês aqui Não está dando para ler não, Silva Ah, é lá de Portugal O Silvio deu para entender bem O meu nome aqui não deu para entender muito não é, Boa noite e tal Muito bom ver seus vídeos de Portugal Grande abraço Do Espínula. Muito obrigado, Silvio que o Criador te abençoe você aí em Portugal, que você seja feliz e as coisas prosperem muito para você e a tua família. E nós vamos encerrando aqui a live E agora na segunda-feira nós tem outra. Eu acho que pode ser que nós vamos estar em outro horário já. Que vai ser o das 20 horas. Mas isso vai depender de uma mudança de internet aqui, que eu preciso mudar para 600. Senão eu não consigo transmitir nesse horário. Então, a... pode ser que às vezes seja nesse horário das 17 horas até mais ou menos 18 horas. Então, eu gostaria de agradecer a todos os amigos, o criador, abençoa a todos. Até a próxima live na segunda-feira.